Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba.ha.jtrd E eu sou a Adria Costa, do Costa. No vídeo de hoje, estamos de volta aqui no salão do Gabriel Jordan, né, meninas? Porque Hoje a gente vai inventar uma desgraça nesse canal. Eu resolvi que eu queria fazer as unhas mais longas, o possível, nas unhas da minha irmã. Tem qualificação pra isso? Absolutamente não. Mas hoje a Adri decidiu aceitar o meu convite vir aqui no canal, né? Nós vamos fazer as unhas mais longas, o possível, que a gente conseguir aqui. Gente, já faz muito tempo que eu não uso unhas longas, né? Devido ao meu filho. Então eu não tenho mais experiência nenhuma com relação a isso. <risos> no entanto, a gente não vai fazer unhas longas comuns. A gente vai fazer unhas longas absurdas. Hoje a gente vai tentar, hoje eu vou tentar, né, no caso, fazer as unhas mais longas que eu puder na área. Ou seja, vamos colar uma postiça, vamos colar chips na minha postiça, chips na chips e seja o que Deus quiser, né, meninas? Porque esse vídeo aqui vai levar umas horas pra ficar pronto. E vai ser um desafio em tanto, né, gente? Principalmente. Porque eu não sei muito bem o que eu estou fazendo Mas aqui estamos, né? Então se você já quiser conferir essa transformação Para as unhas mais longas que a minha irmã já usou na vida E provavelmente vai usar também Porque isso vai ser um absurdo Já vai deixando o seu like aí embaixo Se você for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações Para não perder nenhum vídeo novo E claro, continue assistindo <risos> Bom, gente, quais são os planos Estamos aqui nesse setup diferente, uma coisa bem salão mesmo dessa vez, né? Já que eu inventei que era o salão do Gabriel Jordan, vamos fazer uma mesa de manicure aqui. Só faltou a habilidade de manicure, né? Porque de resto... Enfim, a minha ideia hoje é o quê? Colar unhas postiças nas unhas da minha irmã pra não danificar diretamente as unhas dela, né? Já que ela tem as unhas naturais mais curtinhas, mas eu também não quero danificar, né, gente? E depois sair colando chips em cima de chips em cima de chips. Eu sei que esse não é o método mais correto, mas é só uma palhaçada esse vídeo. Isso aqui não é um tutorial, tá? Então, senta aí, pega uma pipoca e vem conferir tudo. Então, gente, eu vou começar removendo a esmaltação anterior da minha irmã, né? Tô aqui com o removedor de esmaltes e o algodão pra gente já vamos começar rapidinho isso tudo e gente, real, eu não sei o que, que vai acontecer nesse vídeo aqui hoje eu sei que eu quero colar pelo menos umas duas chips em cima da postiça e o que que tu tá achando disso tudo, Andrea? no auge... <risos> tô só na expectativa Bom, gente, eu comprei alguns pacotinhos de unhas postiças Aqueles modelos mais simples que existem E eu não sei se vocês conseguem ver Mas os dedos da minha irmã são bem delicadinhos e bem fininhos, né, gente? Ao contrário do meu, que é, tipo, um absurdo, né? De mão gigante Então é um pouco mais difícil de encontrar unhas postiças Pelo menos eu acho, né, gente? Então eu vou começar abrindo essa aqui, gente Pra quem quer saber, a marca é 24 Nails Gold Finger. Não faço a mínima ideia do que é isso Mas comprei em lojinha de R$1,99, gente, isso aqui Meu Deus, isso não é unha postiça, isso é chips Putz, nossa, eu sou muito burra, comprei chip achando que era unha postiça Enfim, bom que já vai servir pro que a gente quer mais tarde Mas vamos abrir essas aqui, essas aqui são unhas postiças mesmo Olha aqui, gente, agora a nossa saga vai ser descobrir os tamanhos Inclusive se tu quiser ir dando palpite Eu acho que essa é do dedo mindinho Pois ótimo, achamos o do dedo mindinho essa aqui talvez seja do seu dedo do meio, eu acho Não sei Essa aqui é que dá, mas ela não fica tão natural ó. A gente lixa Então gente, a gente já encontrou todas as unhas postiças Que a gente vai colar, né E eu vou começar colando as postiças primeiro E aí depois a gente vai escolhendo os chips E alongando, alongando, alongando E ver até onde isso vai dar Todas ficaram perfeitas, exceto por duas unhas em cada mão Que eu vou ter que dar uma lixada e uma ajustada Pra ficar melhor nas unhas dela Gente, uma gotinha já é mais do que o suficiente Muito mais mesmo do que o suficiente Bom gente, uma unha já foi né, eu vou colando ao mesmo tempo nas duas mãos pra eu não me perder e também pra gente ir acelerando o processo já que a gente ainda vai ter que ajustar duas unhas lá no final né Bom, gente, e assim como vocês podem ver, as três que ficaram mais certinhas já estão coladas, né? Essas duas aqui eu vou lixar e vou ajustar fora das câmeras e eu volto quando elas já estiverem prontas. Bom, gente, voltamos. Já colei todas as unhas postiças nas unhas da minha irmã. E se vocês observarem bem, eu também já separei aqui todas as tips que eu vou colar nas unhas postiças dela. Ou seja, a gente já tem um tamanho máximo de unha, né? Comumente usado, que é o da unha postiça. E eu ainda vou colar uma tip que é o dobro em cima das unhas postiças. Vamos ver onde é que isso aqui vai chegar, né, meninas? <risos> Para os dedos da minha irmã já parece que a unha tá gigantona, né, gente? esse aqui é mais ou menos o tamanho que eu uso e parece que a minha unha é um pouco mais curta porque o meu dedo é mais largão então, vamos começar essa palhaçada e colar a tip na unha postiça olha só, gente, vou colar a tip na unha postiça e segurar bastante porque essa unha postiça que eu escolhi ela é mais retinha, sabe? e tip, obviamente, é mais curvada que é o formato comum de tip que tip, geralmente, é colado na unha natural pra fazer alongamento de gel ou de acrílico não sei Gente, essas coisas de extensão de unha. Gente, será que isso vai dar certo? Porque assim, eu não sei o que eu tô fazendo, né? <risos> Amo. Só me dá a tip. De volta, a gente resto, pode? Que f... <risos> p. alguém fazendo tá isso. Hum. Olha, gente, temos duas aqui já com a tip colada. Quem amou essa palhaçada? <risos> Certamente que minha irmã não, né? <risos> Vou passar um pouco de cola nesse nível aqui, tá, gente? Mas depois eu vou vir lixando, que é inclusive o que vai mais dar trabalho. Mas eu vou passar um pouco de cola aqui em cima pra economizar meu tempo. Gente, essa primeira tipo aqui tá um pouco cagada, mas é porque foi a primeira que eu fiz, tá? Isso aqui também não é um tutorial, não preciso nem explicar isso. é só uma palhaçada, gente, que eu tô fazendo aqui pra vocês assistirem. Agora é só repetir outras oito vezes nas outras oito unhas, é né, meninas? Então, gente, colei as chips, né? Vamos mostrar o material pra audiência. As unhas do Zé do Caixão, meninas, porque amor, eu amei. Gente, eu usaria as unhas desse tamanho, sinceramente. Vou dando uma lixada básica, tá, gente? Não vou tirar o comprimento, tá? É só pra manter mesmo o formato uniformezinho. Meus amores, depois de muito lixar, já estamos há três dias aqui nessa mesa, né? Olha só como as unhas da minha irmã estão, né? Niveladas. Essa aqui ficou torta e quem achar ruim... Me processa. Uhum. Tô aqui com a base casco de tartaruga da Ludorana. Por quê? Porque a gente vai fortalecer o plástico? Não, gente. Só porque eu quero passar uma base mesmo antes de esmaltar essa palhaçada aqui. Então vamos passar essa base, gente. Eu nunca esmaltei uma unha tão grande assim. Mas vamos lá, passar uma camada generosa. Só pra esmaltação ficar um pouquinho mais niveladinha lá na frente, né, gente? Porque se tem uma coisa que a gente vai precisar é de ajuda pra esmaltar uma unha desse tamanho, né? Bom gente, apliquei a base né, nas unhas da minha irmã e a gente vai começar o processo um dos que vai mais demorar né, pra pintar todas essas unhas que é pintar eu selecionei aqui a cor de esmalte que eu mais tenho frascos eu não acho que eu vou usar todos esses, mas é porque geralmente eu tenho um ou dois frascos de esmalte eu acho que eu vou usar uns três frascos nas unhas ah. da minha irmã por isso que eu vou pintar com essa cor clara aqui da Verona que é um tom de azul bem bonito na verdade, é um dos meus esmaltes favoritos inclusive Gente, outra coisa, não sei se vocês já perceberam que nos dias que eu venho fazer a unha da minha irmã, eu tô com a minha unha ridícula, eu, eu pintei ela ontem e eu não limpei o excesso, né, gente, quem amou? Casas de ferreiros e PT de pau, né, Minas Já dizia alguém aí... Então, gente, temos aqui uma camada do esmalte feito. Obviamente, isso aqui não tá bonito, porque uma camada do esmalte não fica bonito quase nunca, né? Então, a gente vai aguardar essa camada aqui assentar pra poder fazer outras camadas, acho que uma segunda, uma terceira. A unha é tão grande que eu, sinceramente, não faço ideia de quantas camadas vai levar, né, gente? Mas eu volto aqui pra vir atualizando vocês nessas unhas gigantes. Então, gente, tamo de volta. Já fiz uma segunda camada fora das câmeras nas unhas da minha irmã, porque a gente vai repetir esse processo algumas vezes aí. Então, pra não ficar muito repetitivo, né? Já cuidei da segunda, mas vou fazer a terceira. E espero que a última camada dessa cor a gente ainda vai fazer algumas decorações. Mas quero terminar a base em creme dessa unha logo. Gente, sinceramente, era mais fácil ter pegado uma tinta spray de carro e pintado essas unhas aqui. Juro pra vocês que ia tá demorando menos. E, gente, vou fazer uma accent nail, né, uma filha única, com brilho nas unhas da minha irmã, né, então eu vou aplicando aqui, uma unha pra chamar bastante atenção, mesma coisa aqui nessa outra unha. Vou aplicar um pouquinho desse esmalte secante aqui nas unhas que eu já finalizei, né, e nas unhas restantes vou aplicar um pouquinho de top coat e quem sabe colar umas pedrinhas, né, gente, vou deixar vocês assistindo tudo. bom gente, assim como vocês puderam conferir no vídeo, esse é o resultado final das unhas da minha irmã e aí, o que, que tu tá achando de ter as unhas desse tamanho? <risos> eu tô achando o máximo. Eu nunca tive unha tão grande na minha vida. Eu tô achando o máximo. Lindas, perfeitas, acabamento perfeito. Se eu olhar de longe assim, parece que é minha, entendeu? <risos> Nem eu tive unhas tão longas assim na minha vida, né? E se eu não teria costume, imagina a minha irmã, né? Que usava as unhas um pouquinho mais curtas. Então, pra gente ver como é que ela vai sair nesse desafio, né? Também vai ter um vídeo lá no canal dela. Onde amanhã, porque hoje já tá tão tarde, gente. A gente demorou muito tempo pra fazer essas unhas. Mas lá no canal dela, ela vai tentar fazer várias atividades. Do dia a dia, né? Com as unhas desse tamanho, eu acho que tu vai sair como nesse vídeo. Gente, eu acho que não vai dar muito certo, não, né? Mas vamos lá conferir, né? Pra vocês verem o que, que vai dar. Gente, é sério, eu tô mais ansioso pro vídeo dela do que por esse. Mas assim, eu achei o máximo, gente. Eu adoro unha longa, vocês sabem disso. Quanto mais exagerada, mais incrível eu acho, juro. E eu espero que vocês comentem muito aí embaixo o que, que você achou. Se você gostou do vídeo de hoje, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e Ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal tem vídeo de unha, de maquiagem, de resenha de maquiagem. Tem vídeo fazendo unha gigante. Tem vídeo aleatório. Confere aí no canal que eu tenho certeza que você vai encontrar um vídeo que você vai adorar. Já se inscreve também no canal da Adria, né, gente? youtubecom Costa. Porque inclusive vai sair o desafio de um dia com essas unhas gigantes, né, gente? Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, considere me seguir no Instagram, Twitter e TikTok. Eu sou HJRD. Eu sou aroba, eu, Adria Costa em todas as plataformas. Com tudo isso dito, acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan. Eu sou a Adria Costa. E esse foi o vídeo de hoje. See you!